notebook compacto com compact. press Presa ah, Rio. Pres, ah, Rio sei lá. Presa ah, Rio, sei lá. 427 Intel Pentium Vixe, bem ainda existe. Número 3700, 4000 GB, 240 GB. É SSD de 14,1 Linux se chama operacional Linux aí tá correndo descrição completa ah você está bem com home office né sabia que eu tenho uma peça Espera aí. sabe que eu tenho a peça exata para você trabalhar no conforto de sua casa com as melhores condições perfeito para quem precisa de uma máquina incrível para estudar trabalhar em home office é tá ligado a dar trabalho a da pila no dia a dia, o compacto presa rio 427 é o um número, eu acho que deve ser um, um número de, de, de ônibus. Conta com um design moderno, elegante e é uma evolução em termos de tecnologia. Uma tela LED de 1366 por 700 e 768, pesando apenas um quilo e 30 gramas, com 17,5 milímetros de espessura, é fácil de transportar, usufrua de toda a tecnologia que o Linux oferece, além da agilidade e rapidez SSD, ninguém sabe mexer em Linux é elástico, não meu filho, um 1300, não dá para comprar um computador mais, é para quem quiser só usar só o, o, o Word, mas não dá para usar o Word, vai ter que usar o, o, o Write do do Linux, é